Fala pessoal, boa tarde Heverson, R RM Multicel aqui mais uma vez é, Dica rápida, tá bom? Chegou pra nós aqui esse Moto G6 é, é, o, é o Moto G6, não é o Plus não Chegou aqui pra nós, é figurinha carimbada, tá? Esse problema que ele tá apresentando aqui Eu vou mostrar pra vocês A gente conecta o carregador Vê se vocês conseguem ver bem aí Ele aparece o raiozinho, tá vendo? Aparece aqui o raizinho Como se fosse carregar Ó Vamos lá Já desmontei ele aqui para ir adiantando o vídeo Mas é uma dica aqui que eu vou deixar Isso aqui tem vários vídeos, tá bom? e Inclusive viveu até do, do, do japa Olha lá Ele aparece e apaga viram Aí ele já vai aparecer o raizinho aqui de novo ó. O japa da Big Net fez Se eu não me engano o Cícero também Olha lá ó. Tá vendo ali, ó Aparece o raizinho como se fosse carregar Olha lá. Aí apareceu. Quer ver? Ele vai apagar. Ele vai dar uma porcentagem. E vai apagar de novo. Quer ver? Vamos lá, filhote. Uma dica. Olha lá. Apareceu e apagou. Dica rápida aqui, ó. Vou desconectar ele. Vou tirar a bateria. E vou mostrar pra vocês aqui onde é o defeito. Tá bom? Ó. Cadê a placa? Tá aqui. Tá vendo, ó? Não vai dar pra pegar direito. Mas vamos lá. Nesse seizinho aqui, ó. Lá. Tem um seizinho E tem do lado hum, Deixa eu colocar aqui uma pinça Pra mostrar pra vocês Ó Dois terminais aqui Tá vendo gente, ó Tem um seizinho aqui, tá Do power, né, do carregamento turbo Tem esses dois terminais aqui, ó Aqui, creio que seja dois resistores Também mais os resistores aqui Capacitor aqui Figurinha carimbada, então não vou perder nem muito tempo é, no diagrama, tá bom? Para vocês aqui eu vou deixar essa dica aqui, ó Tá desconectada a bateria, certo? O que, que eu vou fazer? Simplesmente fazer um jumper aqui, ó Deixa eu chegar mais perto aqui pra vocês verem Olha lá Melhorar aqui Aí Ferro aquecido, devidamente aquecido Eu venho aqui com o estanho aqui, ó Olha o que, que eu vou fazer aqui, ó. Facinho, tá, gente? Ó. Aqui. Ó. Sempre quando for fazer isso aqui. Desconecta a bateria, tá? Ó. Mais um pouquinho. bem ruimzinho aqui a posição vamos lá aqui. vou fazer um negócio aqui pegar um pouquinho de pasta vamos lá é jogo rápido tá jogo rápido eu não mostrei desmontando não porque tem alguns vídeos já explicando também a desmontagem então não precisa disso não então aqui a gente já vai direto pro, ao ponto Vamos lá de novo, coloquei um pouco de, de pasta aqui, ó. E agora aqui, ó, a gente vai fazer simplesmente isso aqui, ó. Olha lá. Viu? Um jumper. Olha lá. Depois dá uma limpada com álcool isopropílico, tá bom, pessoal? Ó, fiz um jumper, não precisei nem pôr o um fiozinho. Vou mostrar aqui pra vocês agora, ó. Vamos lá, vou plugar a bateria Toma muito cuidado pra não pegar nesse CI aqui, ó Pra não entrar solda lá embaixo, tá bom? E aqui eu vou plugar a bateria e Vou mostrar pra vocês aqui que a gente já resolveu esse problema aqui, ó Quer ver, ó? Vamos lá Liguei ele aqui, ó Ó, raiozinho Vamos ver se eu consigo mostrar bem pra vocês aí Tá vendo, raiozinho, mesmo esquema só que aqui já vai ver a diferença, ó Vamos lá Olha lá Olha a turbo lá, ó Lá embaixo, tá vendo, pessoal? Resolveu o problema Graças a Deus É figurinha é, carimbada isso aqui Um problema recorrente do Moto G6 Tá bom? Olha lá, turbo Beleza? Dica rápida aqui Heverson da RM Multicel para te ajudar, para facilitar a sua vida, assim como os queridos fizeram aí, facilitou a minha também, beleza? Que Deus abençoe, tamo junto, forte abraço, que Deus te abençoe, te visite onde quer que você esteja, valeu queridos!